João, hoje o nosso cardápio, ó, tá pra lá de especial. Dá uma olhadinha aí. aí eu tô meio... Gente, dá licença. Desculpa a demora. Hoje a cozinha aqui é uma bagunça. Eu vou trazer outro. Pra... Vocês querem pedir alguma coisa pra beber? Não, não Ai, ai. Minha calcinha. Nossa, Desculpa, gente. Eu falei que a cozinha hoje tava uma bagunça. Ai, ó, oh, isso. Isso. Ai, ai, sensacional. Demora, tá bem bolada, bem ah, bolada. Olha, ah, porra, a doida. tá doida? Minha calcinha tá Essa calcinha, meu, pelo amor de Deus. Nossa, moça, calma, eu vou pegar pra vocês. <risos> Nossa. <risos> Nossa. Tapo. Dá licença. Ufa. Opa, demora, hoje a cozinha tá totalmente desorganizada. com tá uma bagunça só. E bebê, vocês vão querer alguma coisa? Suco de laranja. Eu, pra enquanto. Tá bom, só um minutinho, tá já trato. O que é isso? Oh, não Chama nada. Hein? Olha onde você me Moça, dá licença. Eu só tenho sem gelo. Pode Moça, ser? Moça, o que é isso? Minha calcinha. <risos> Nossa, obrigada <risos> por ter achado. <risos> Falei pra <de ser> uma... vocês. <risos> ai, uma ai, ai, ai, Olha a reação da Agora. mulher do cara, meu. Ah, obrigada ah, por ter olha. achado pra mim. Ah, Pera aí que eu vou trazer certo. Ah, a Gente, não, não tem mais. Deslocar. Obrigada. Não. Vamos embora. Para vamos de ir lá. Vamos, vamos embora. embora. Se ah, levanta tô e vamos embora, embora, embora agora. Calma, moça, calma. Vai calma, um nada. Calma, nada, gente. Não vai mais comer. Oi, João, tudo bem? Dona Raíssa. João, hoje eu tô um, um pouco adoentada e eu tô precisando ah. de ajuda porque não vai dar ah. tempo de passar no hospital. Será que eu ah. consigo alguém pra me ajudar? Vamos essa ver, né? É Olha o que ela vai é aprontar! Só um oi, moça, tudo bem. É, ele pode me dar uma ajuda, é que tá chovendo e eu tô com guarda-chuva, é rapidinho. Ah. É só essa injeção aqui que, que é precisa aplicar meu? pra mim. Tá? Ele pode aplicar pra mim? Você pode, moço? Aplicar Nossa. pra mim. É aqui, ó. É. É aqui, ó. O quê? Que não, isso, meu? Isso não. Que fareve! Moça, o quê? É, rapidinho, é, rapidinho, é rapidinho, é rapidinho, é rapidinho pra o peito. Ai, ai, olha, É rapidinho. Ó, bem bolada, bem bolada, bem bolada. Ô, moça, bolada, bem bolada. moça, e? por favor, você deixa ele me ajudar. O quê? É que, Depende. É que eu tô. É rapidinho, mas é que eu tô precisando aplicar uma injeção e eu queria que ele aplicasse pra mim. Tá. Tá? Segura aqui pra não, mim. Ó, lá, aqui, agora, ó, moça. Olha agora, olha agora. O que, que é isso? Você é louca? O que é isso, meu Você, tá Você não se garante, não. Você tá louca, não? Você não se garante, não. É rapidinho. Ele não vai nem pegar em mim. Ele não vai nem pegar em mim. Calma. Calma. Oi, gente. Tudo bom? É, com licença, eu preciso da ajuda de vocês. É rapidinho. Você deixa ele me ajudar? Será que seria? É só pra aplicar essa injeção aqui rapidinho. Segura Ai, aqui pra ele mim. Eu não sei aplicar a injeção. Não. Mas é bem, bem, bem rápido mesmo, é, é bem rápido. Promete, segura aqui rapidinho, não, a gente moço. Não pode te ajudar. Não pode. Não. Calma, moço. Calma. É aqui, ó. É rapidinho.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 Você é, pode me ajudar, moço? Okay. É que eu preciso tomar essa injeção aqui rapidinho. Eu hein? Você nunca apliquei injeção? Ah, mas é bem rápido, é bem simples. É uma agulhinha <risos> bem... <risos> é aqui, ó. <risos> Caramba! É rapidinho, é rapidinho, moço. É rapidinho. É rapidinho, é rapidinho. Prometo pra você que fora vai fora, ser já. rapidinho. Coisa rápida, vai ser bem ah, rápido. Não, é, não é vai, vai aplica aqui. João Kleber, tá Gol! É vai, vai ser rapidinho, deixa não, ele me ajudar. Não, eu deixa eu pegar um negócio não, eu ali, não, ó. Não, Fala, João Kleber. Voltou, cara. Precisando ganhar uns likes na rede social, hein? Será que eu consigo? Hum. Roda aí que você vai ver. Ah, moleque doido. gosta <risos> de apanhar, só pode ser. Por aqui, pai. vai me seguir e fica pianinho. Sim, beleza? Pra, é, pra, pra minha casa aqui não é, né, irmão? Fazer ah, tá com o mundo, irmão. Certo? Papo aí, né, Vê o quê? que? Papo? Que papo? Você vai papo me seguir aí, sim, que irmão. Que seguir certo? Você vai me seguir o oh, caramba. Segue nas redes sociais aí. Arroba Toninho Tornado. Opa, tá <risos> tá tirando, pai? Quer ah? oh, oh, tá o quê? aqui? É não, não, campeão. E ah, não, oh, calma, aqui. irmão. Estava <risos> tá lá. Oh, oh, <risos> oh, oh, oh, Parou. Opa, oh, mano. Oh, Parou o quê? Para aí. Parou. É o seguinte, hein, mano? Horde dada, certo? Você vai me seguir. Pô, oh, vou te seguir pra onde, mano? Obrigação. Você vai me seguir. Oh, tô pedindo oh, nem por favor, certo? Seu oh, é obrigado mano. a me seguir. Mano, eu tô sem seguidor na rede social. Ó, arroba, tô aí. Vai... Ah, mano. Você me parou, mano. Você liga gente parou pra você. É que eu tô sem seguidor, bebê. Ó, oh, se liga, mano. Ó, oh, que... aí, mano. Ô, oh, vai que... Mano. Caramba, é que eu tô sem c, mano. Olha lá. Agora, olha agora, olha agora. pode ficar de boa aí. Tudo bem? Esperando o que? Esperando o marido. Onde ele tá? Tá vendo? Então, ele não precisa saber de nada. Calma. Tá de é. boa aí. Seguinte, você é obrigado a me seguir, certo? Seguir pra onde? Tá doido? Você vai me seguir. É uma ordem minha pra você. Tá de boa. Mas você vai me seguir onde ou não? Aqui? Eu não posso sair daqui, não. Você não pode sair, meu. E ele tem que saber de alguma coisa? É uma ordem. Você vai me seguir, certo? Fechou? Aqui, Uou. ó. Nas redes sociais. O que acontece? Ah, na Eu casinha, tô sem. Tô aqui esperando meu marido é. falar pra seguir no... Não, não, pera aí, coração. Não, sai daqui, idiota. Sai. Não, deixa eu falar com você, coração. Oi, João. Grande tudo dão. bem? Fala, meu filho. Olha, João, hoje eu tô daquele jeito. Eu tô sem aqui, limite. Roda aí. Olha o que tá doida, vai fazer. Olá tudo, Olá, tudo bem? Ah, que é o que você é tem de queijo? Eu tenho corto de batata recheado com queijo. Ah, ótimo. Me deu um e um suquinho também. Hum, nossa, eu tô com uma fome. Tem um papelzinho pra nato? Tem é isso. isso. Obrigada. Nossa, tô atrasada. Moça, hum. eu vou comendo. É quanto que deu aqui? Seis reais. Seis reais? Aceita ah, tá cartão? Aceitamos. Que é isso, moça? Cartão, não deve ter um crédito. Não, mas ali tá escrito: aceitamos todos os tipos não, de cartões. Não, lógico, não. Isso aqui, isso aqui é cartão de papel. Tô atrasada. Eu não quero é o único ó. cartão que eu tenho. O problema é de vocês. Poxa, vem Tchau, moça. Vem cá. Você pode uma é coxinha? É sensacional, bem bolada mesmo. O cafezinho tá fresquinho? Ah, é uma boa. Então me dê um sem, sem açúcar, porque eu tô de dieta. Obrigada. Hum. <risos> Mentira Tô atrasado, meu Deus Moço, quanto que deu aqui? Seis? Tá. Oi. Oi, fala aqui para mim, por favor Sim. Passa cartão? Passa Moço, esse cartão é um cartão de visita Não tem valor Eu preciso é? de um cartão de crédito Ai. ou um cartão de débito não, moça, ali tá escrito que aceita todos os tipos de cartão. Eu preciso de um cartão que tenha valores. Não, tem um cartão cartão amor, de que tenho só esse cartão. E olha, eu tô super atrasada. Eu quero um cartão de crédito. Não, não ter. tenho. Tchau. Você vale é louca. E aí, João Kleber, beleza, irmão? Valor, negócio é Ju ou Morena? Esses três loucos? Esses vou nessa praça aqui, agora é a opinião das pessoas. Sou eu, lógico. Não, sou olha sou eu. o que eles vão aí. Vamos pelo, rir, vamos rir. Nove aí. Brincadeira, hein, meu? Olha lá, meu? Ó. Olha só, olha que lindona, né, meu? Vem que você é chegada em loira ou morena? A loira, mano. A loura, a loura tem loura. aquela bundinha que tá dada. Ah, você quer é a loira, então? Tem certeza? Caramba! Então tudo bem, deixa comigo. Que venha loirão aí, vem loirão, vem aí. <risos> Opa, cheguei, aí a revolução. Opa, chega aí, chega aí. Dá a mãozinha aqui, filho. Dá a mão, Fih. É. Pera aí. Opa, quer ser. Tá, esperando é. você aí, ó. Não, tá eu, não, rapaz. Quer te dar ok. tá okay. um eu beijo, quer te dar um beijo aí, ó. Sai fora. Pera aí, pera aí, pô. Vamos falar que nem homem, chega aí. Não é de mulher, mano. Não é de homem, não. Da hora, né? Você gosta? Opa! Gosta mesmo? Eu não gosto. Fala tá. coisa pra mim. Você prefere a loira ou a morena ali? Morena é mais, mais, né, mano? Morena? Morena. morena. Ah, quer dizer que você é chegado numa morena, né? antes, mandei arrumar uma morena não pra você Tô. aí, meu. é mesmo? É? Agora? Você chega junto? demorou. Vai, então deixa comigo. Vem, morena. Vem aí, morena. Olha Você é doido, Tá tá louco! É rapaz, tá louco! Aí, uma pra mim sai Sai fora, rapaz! Olha lá, agora, olha agora, olha agora! Eu tava vendo lá de longe, muito bom, hein, meu? Isso aqui é mulher, hein, meu? Eita. E aí, chegava junto lá? Ligava, é, né? Mesmo? Mas é homem, tá ligado, né? É mesmo? E se eu arrumar as duas, você aguenta mesmo? As duas mesmo? Mesmo. Então tá bom, que vem as duas então. Eu quero ver, pode chamar as duas? Pode. Tão calma, calma, calma, querido, calma. Pera, Lindão. calma Fala, João Kleber, tudo bem? João. Fala, meu querido Rogério. Olha o sol aqui, um calor danado, rapaz. E as plantinhas devem estar tudo com sede, rapaz. É outro todo. um pouquinho de água para ela. Vamos rico, Rogério, no João Kleber Show desse domingo. A tá bonita, muito boa essa água. Tá Você me desculpa, cara! Ah, ô! Ah, eu tô maluco! Cara, desculpa, eu tô arrecando a árvore Vamos rir, vamos rir! Olha que bacana que tá aqui! Nossa, como minha plantinha cresceu! Olha como tá bonita! Você molhou meu cabelo, filha. Me, não, não, sai tá aqui. Ai, ai, me desculpa. Desculpa, eu tô arregaçando. Trabalhar, p. E eu já estou p... trope. Você acha que você, né? p... Sai aqui. aqui. Vamos rir, vamos rir nesse domingo. Desculpa, aqui tá tudo <risos> E aí, pô? Tá me tirando, ô? <risos> tá louco? Sai, para! Eu tô trabalhando! Não, não! Eu tô trabalhando! Não dá um celular, não? Não, né? Mas pera aí que eu vou aqui ó, no parque dar uma voltinha. Eu vou arrumar um celular bem na hora pra mim. Siste aí! Vamos rir nesse domingo! Vamos rir! Eu tô com o meu ex, sabe? O que, que eu queria? Queria tirar uma fotinha assim com um rapaz bonito, assim que nem você, de presença, né? Rapidinho, ó, senta aqui, ó. Isso. Ah, isso. Aí ah, deixa eu sentar aqui. Aí, assim ó, fica bem romântica, né? O celular que tá mó ruim. Você não tem um telefone aí? Aí eu já te passo meu contato também, você já me manda. fim. Aqui. Moço, moço, você tiraria uma fotinha nossa aqui nesse clima romântico? Eu até tiro, só hum. se depois eu convidar vocês pra conhecer meu estúdio fotográfico na Zona Norte. Nossa, olha é que pesadinha. Pode ser? Eu fotógrafo. Ser. Show de bola. Ah, agora vai ficar boa. no bairro do Mandaki, eu deixo o cartão, hein? Vai. Ai, bota, que eu é eu, Corre. Você tá louca, ô E o Tony Zé com o celular do cara! Pra tirar uma foto. E assim, eu briguei pro meu namorado, sabe? E ele, nossa, tá me enchendo o saco. Nossa. É. E ele tá assim, me enchendo o saco. Aí o que eu queria fazer? Eu queria tirar uma fotinha assim com uma pessoa assim legal, que nem você, assim, de presença, sabe? Estiloso e <risos> tal. Com esse fundo maravilhoso aqui, pra mandar pra ele pra ele ficar, né? Abraça, tá? Pra ele claro, ficar bem claro. Sorrisão. Você Ai. tá mandando um beijinho pra ele, já que é pra ficar é, Não, vamos, mas eu tô achando que esse celular aqui, ó, tá muito ruim. Você não tem um telefone aí? Tira do seu, aí você anota meu telefone e me manda, pode ser? Pode, claro. Ah, tá ótimo. Então, melhor, melhor ainda. Sim, aí... Nossa, mas não ficou legal, não. Moço, moço... Você tiraria uma foto de corpo todo, nossa? A gente tá tentando fazer selfie, e não, não tá Até rolando. Eu tiraria, mas tô com um problema que eu esqueci meu óculos. Quantos graus que é sem óculos? Quatro. Serve? Quantos? Quatro. Pode ser. Qu ah, então empresta. É mas você tá bem? Vai ficar bem sem óculos? Ele Só não pode ficar assim, eu. né? Você... Nossa. Fazer claro. uma carinha legal, né? Senão... Ficou bem aí você. É, tá dando tonka, Ficou né? legal. Eita! Ah. Ixi. o que você quer agora. Assim vai! Assim mesmo? Isso! Sim, né? Tá, segura ele aí! Ah, você celular, corre! <risos> Oi, João! Hoje eu tô Jordana. com fogo incontrolável. Ai. Será que eu consigo ah, alguém pra me ajudar a apagar é esse fogo? Essa carinha é tão ingênua. Olha o que a Jordana moço, vai moço, fazer. Moço, me ajuda, por favor. Ai, eu tô com fogo incontrolável, não consigo apagar sozinha. Será que você pode me ajudar a apagar o fogo? Como assim? Muito apagar fogo. Apagar o fogo, eu tô com muito fogo. Eu não tô conseguindo apagar sozinha. Vamos ali no Intenso. motel, então. Não, no motel não, ali no cantinho, ó. Tem um lugarzinho ali, ó. Não, precisa apagar meu fogo. Você vai comigo, não é boa? Bom. Nossa, tá incontrolável. Ai, Preciso ai. muito de ajuda. Ainda bem que você passou aqui. aqui que o fogo. isso? Eu não sei Essa pegadinha isso, tá cara. sensacional. É o seguinte possível, assistir a pegadinha, mandar uma, uma imagem você da pegadinha, apagando? a mais fogo, criativa. Fogo, fogo, Leva um jeans da Royal Jeans e também é uma isso? caneca do João Cleber Show. Vamos rir, vamos rir. Eu ia deixar apagar o meu fogo. Ei, moço. Ei.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 Tem um extintor aqui, é. me ajuda, ah, é atiração, né, meu? Não Pelo me ajuda, Deus. é que é perigoso ah, o não, não, fogo não, aqui. Não, que fogo me ajuda. Medo, você ah, não, vai vir João Kleber Show. Vamos vir, vamos vir. Que ouvir. outro fogo? Por que você acha que eu ia deixar você aproveitar de mim, do meu fogo? Fala, João Kleber. Tranquilo? Pensa no cara de sorte, um amigo meu, hein? Ganhou um dinheiro e disse que vai me ajudar. Roda aí que você vai ver. Ah, mulher! Você é um cara de sorte, hein? E eu durão, hein, velho? Que rabo, hein? Tá louco? Tá falando comigo? Oi? oi? Tá falando comigo? O cara ganhou na loteria aqui, não é rabudo, não? Seu amigo ganhou no jogo, você me chamou de rabão? De não, não, coração, tá tô falando aqui com ele, ele, ele é sortudo, ah, entendeu? Tá. Eu nem sou é, meio troneta é das suas conversas. Rar de ser curiosa. Respeita os outros, curiosa, ou você É curiosa, mala. É mala, ei rabão, você é o cara ah, rabudo. Respeita, de... cara. Eu tô mas falando com larga. um amigo mesmo, moça. Larga Nossa, de ser curiosa. Se toca. O... É, Sim. eu tava a mulher aqui enchendo o saco pensando que eu tô falando. De... Mas você é sortudo, hein, meu? Ai, que rabo, hein? Dizem, você falou comigo? É, mas vou você. Vamos é no... vou... rir, vamos tá rir nesse Falando, falando o quê? Você falou rabo com desrespeito. Falando com meu amigo aqui que ganhou na. <risos> Jogo de loteria. Que desrespeito é esse? Tá louco? Amigo meu ganhou na loteria esse ah, jogo? É, aqui você fala baixo, meu. Ué, eu tô falando você pra fala, quem? Fala, rabão. Mas que rabão que você tem, meu irmão. É muita sorte, viu? E eu precisando ah. de uma moeda, hein, mano? Ô, oh, mas que rabo é esse, hein? Com certeza. Oi? Ah, comigo? Não, tô falando com um amigo meu ganhou no jogo de loteria. Ah, ele ganhou no jogo e okay. quem. A é o meu. Não, é ele. Eu falei que ele, a sorte dele. Aí você tava passando. Ah, o rato ficou pra mim. Não, senhora. Não foi com a senhora que eu falei. Tô falando, tá falando com ele mesmo. Tá um até aqui na não linha. Não, é que... é querida, querida. É, é sério. Cara. Aqui ele tá na linha. É, tá na linha? Aqui, amor. Não, não, Aqui, não é saber, não. sério. liga, meu. Tá não, se achando? Não é se achando não, amor. Ele... Tô falando com ele... você que entrou na meia. É, falando com uma doida que passou aqui, mano. E aí, João Cleber, beleza? Nossa, mas esses homens estão muito esquecidos, né, João? Depois coloca a culpa em mim. Ah, vê se eu posso com isso. Ah, achei você, né, bebê? Ela lembra de mim ou não? Ah, ela não lembra de mim, não, né, meu amor? Ontem ele falava isso. Ah, meu popozão fala é que é grande, né? é, O que meu amor? Ah, ah, ah. Como é que é o negócio, aí? Agora, é olha agora, agora. Você quer acreditar? Olha aqui, meu amor, a cueca dele aqui, ó. tava lá na minha casa. Lava você, tá? Que eu isso, não vou lavar mulher? cueca de homem, não. Você não precisa não, lavar é a a meu, cueca não. de homem, não, tá? Que que é isso? Não ah, ah, tá ligado, não desce. Dá... Ah, tá ah, ah, tá tá Só sem... eu vou chamar a polícia pra, não, não, pra não, você, não, não, tá? Vou chamar a polícia. Comigo, medo c***. Comigo, meu Fica com ela, fica com ela, Achei você, né, bebê? Sim. Sabia que ia te encontrar aqui, né? Quem é essa baranga do teu lado aí? Aí, é eu sou o quê? Eu sou sua mulher, eu né, sei. Bem? Porque toda noite você vai lá, né? Que toda mô? noite. Quem que é Você não você falou? falou? Olha aqui, ó. ó. Ai, não, fala, não me fala. chama de bebê agora. Me chama que de, que bebê agora? de bebê agora, Me chama não. de bebê? Ele me chama de bebê toda que noite, noite meu amor. O que, que é isso? Não, é, não conhece? Ó. Não conhece. Olha, me paga, que você eu... deve ficar quieto. Eu vou paga, chamar paga. a polícia pra você. Eu vou chamar a polícia pra você. Não quero saber. Olha lá, agora, olha agora. Ah, então achei você, Oxi, bebê. Achei é você, sai daí. Ei, é? é? é o que é? Nunca me viu, não? É, e meu essa amor? Não sei. Ah, você nunca me. Quem é? Essa eu você quero tá saber. Do do mulher hoje. O quê? Daí, deixa deixa ela dele. Você é namorada dele? Você tá ficando louco? É bem que ele Sim, falou meu mesmo seu. que tinha uma baranga que ficava com você. Não é isso que, que você fala lá eu eu em casa, não, né? Olha aqui, olha aqui, meu amor, vou, olha olha mostrar, aqui, vou mostrar pra você. Eu ah, Fala um pouquinho, deixa eu mostrar. Olha aqui, você reconhece aqui essa cueca. Você vai lavar, tá bom? Eu não vou lavar, não, tá bom? Vem aqui que não vai ficar assim, não. Volta aqui, meu amor, volta aqui. Vem aqui, ó, ó, ó, ó. Vou chamar a polícia pra você. Oi, João, tudo bom? E aí, bom? dona Priscila? Vai aprontar um de novo. um que pode, né, João? Que vale mesmo, né, ó? Ganhar din, -din. Ah, é? ah, é? Olha o que tô ela lá. vai fazer. Vamos Oi. rir, vamos tudo rir. Tudo bem? Eu tô vendendo meu corpo. Tô precisando de dinheiro, entendeu? Você uh, entende? Certo, 50 entendi. 50 reais. Tô precisando de grana, reais. é, 50 reais. Vamos? Eita! Que a crise passou longe não, aí, foi. hein? Passou longe. Caramba, dá um pouquinho mais então? Não. Poxa, jamais, você acha que não se vale? 50, vale muito. É? Vale mais tá. de 50 tá. Que tá bom, né? 50. tá bom, né? Pedir a 50. Tá bom, né? Fazer o quê então? Bom, já que eu te vendi o corpo, né? Vou te mostrar, né? Melhor parte, não é verdade? Nossa, nossa. Oh, então vamos lá. Agora. Ó. Tá vendo ali? Que, é, ali corpo. Ó, ó, que é ó, isso, menino, Priscila? Que isso, é Priscila? Que o cara acredita é que ia se dar bem é isso, com ela? foi é? o corpo que eu te vendi? É, eu você achou que eu te vendi que corpo? Esse tá um aqui? Eu vendi um corpo. Direita, isso tá aqui bem é um bolada, corpo. Tá bem Eu vendi um corpo. Agora você ó, se vira porque eu, eu não quero mais nem saber desse B.O. na minha vida. Eu não quero nem saber do dinheiro. Ah, Se vira, ó. despacha lá, moço. despacha. Tudo bem? Tudo bom. bom? Tá com muita pressa? Um pouco. Então, sabe o que acontece? Tô vendendo o corpo por 50 reais. Não, acho que vou ter que 26 reais. Só isso aqui, tudo, tudo moço? Que eu tenho. Nossa, tá mas tudo aqui, que você tem isso aqui... 26 reais. tem 26 passe? Eu não não que... tem repressão? Mas realmente vale 50 reais, mas eu não tenho. Só tenho 26, é o que eu tenho aí. É? Mas eu acho que vale mais, né? Você não ah, acha que vale mais? mais. É, lógico. Um corpo desse, lógico que vale Nossa, mais. Nossa, 26 mas, reais. O que eu tenho agora é só isso. Tá, bom, tá bom, bom, né? Fazer o quê, né? A crise, né? Vamos entender, é. né? Precisando de dinheiro. Tivesse, então, já que eu te vendi agora. o corpo, então agora eu vou te mostrar, né? Tem que te mostrar, né? Faz parte. Aí, ó, isso aí é o corpo, tá? Como assim? Esse aqui é o corpo. Não, mas que corpo? Não, Ué um o corpo, tá, não tá, tá vendo o um corpo aqui, não? Você é cego? Nossa, você tá ficando louco? Eu, eu, eu não comprei cedo. isso. aí é meu namorado. Não, mas tá, o cara. Tá tá se um Nem eu não quero saber e dele. Tá e muito menos eu de você, não agora não você não vai me ficar me enchendo o saco. Ô, sai fora, dá licença. Olá. E mais uma Tudo bem? Mais uma vida Não, tô vendendo corpo. 50 reais. Entendeu? Aí já já o tipo agradável, né? Tô precisando de um dinheirinho. Você sabe, né? Como é que é, né? Não sei. Você entende? entende? Não entende? entende. Vale mais, né? Vale a... mais, né? O Mas... pessoal só chora, né? Crise, não sei o quê. É, então, nessa crise. Tá complicado, né? Tá complicado. Mas tá valendo, então. Isso que é importante, hum. né? É, um corpo dentro, nessa crise e vale. bola. Então, vamos? Boa. Então vai. 50. 50. 50. Será que eu tenho 50? Ah, lógico que tem. Ah, Deve agora, ter muito agora, mais agora, agora. aí. Eu tenho, que eu tenho 40. Mas 40 reais? É só o que eu tenho. Ah, já tô cobrando barato, ah, o senhor só tem isso. Só. Fazer o quê, né? Pode já ser. Só chora, meu. Pode ser, né? Fazer né? o que é o que tem pra hoje, <risos> né? Tá, então tá. Então, tô vendendo o corpo, então eu vou te mostrar, tá bom? Vem cá. Ó. Tá aqui o corpo, tá? Como assim? Isso Como é assim? Corpo? Esse aqui é o corpo, ah, tá vendo o corpo? Não, eu tô falando, nem de corpo. So, não, eu tô falando desse não, corpo, não te mostrei não, o não, corpo? Isso é caso de polícia. Caso de polícia. Então, o senhor acha que você vai se virar agora, porque eu tô com muita pressa, então você já comprou. Então, você. Assim, ah, mas aí se você chamar a polícia, você vai ter que se virar, aí o problema é seu, entendeu? João, o negócio é o seguinte, Fala que, que, eu chegou, que eu e a melhor coisa é, é um aqui. coco gelado. E coco gelado <risos> é a minha especialidade. Ele é Aguarda aí, João. Ele é doidinho. Aí, Ele é doidinho. Olha o coco gelado, o coco o gelado tá acabando, hein? Promoção, tá dois reais agora aí. Tá é. Sensacional. Vamos opa. rir no João Kleber Show desse opa, domingo. Tá obrigado, aí. É, é um só? Um só? Um só, né? Tudo bom. Desculpa. Prontinho. Muito obrigado, hein? Falou, meu amigo. Muito obrigado aí. Acho que tá vazio, amigo. Então, coco gelado é isso que você queria, então, era água de coco. Eu não tô vendendo água de coco. Não, mas ninguém vende só a casca de coco. Não, eu vendo. Vai, dá meu dinheiro, não todo de volta. Vai, oh, vai, vai, vai, oh, vai, dá oh, meu oh. dinheiro aí, vai. Não, dinheiro não é bom. Para de ser idiota. Um ser sincero, meu negócio é pegar trouxa. Já peguei dois aqui hoje, tá bom demais, pronto. você que fica aqui na praça aqui com esses cocos aí velho. Eu a gente. Olha, olha, olha, olha. Quanto a reação com coco gelado? Coco gelado, apenas dois reais. Dá um certo, dá certo. Que estado você é? Sou do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro? Ô, oh, carioca, carioca, a gente boa aí. Sim. Abre o um canudinho, por favor, que eu tô com a mão, com a mão suja aqui, né? Não, tá, Abre, bem. tá bom? Por favor aí, eu ó. muito hoje. Mais ou menos, tá devagar hoje aí, tá? Falou, meu amigo. Obrigado aí, hein? Um abraço aí, um abraço, um abraço. Olha o coco, olha o coco, gelado, olha o coco, coco, gelado, coco. O que mais, que mais, que mais? Ah. Tá ah, ruim tem água. Vem, tadinho, Inédito, tá no jogo, Deixa eu explicar. Qual, não tá gelado? Aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha o que tem de gelo aqui, meu. Dá uma Olha o que tem de gelo. Dá uma olhada. Não tá gelado? Tá gelado, prontinho. Parece que é otário. Hã? Ah? Deixa eu ver. Tá escrito mesmo, meu, viu, meu? Tá. Ô, calma. calma, calma. Eu, eu vou dar aqui. Eu tenho duas opções. Tá bom. Qual? O senhor me dar meu dinheiro. Ah. Eu vou fazer esse coco. Tá bom. Então, deixa o coco lá. Deixa o coco lá. Deixa o coco aí. Eu vou dar a terceira. Eu vou sair com o teu dinheiro, seu trouxa. <risos> Tchau mesmo, meu. Boa tarde, minha Como jovem. Dois reais? E coco mais gelado uma, apenas mais uma, dois uma. reais. Quero um. Se eu gostar, um? levo mais depois. Oh que maravilha. Você vai me ajudar muito esse é fim de tarde, né? Dois reais, tá? Pode ser? Tá? Porque tem que cuidar com a saúde, é <risos> verdade ou não é? Isso. Aí, prontinho. Olha lá. Por favor, segura o canudinho aqui já pra mim, vai abrindo aí. Aqui está. Obrigada, De pai. nada, Volta sempre, Volte sempre. Vir, vamos rir. Sim. Mas cadê a água desse coco? Aqui tem água, eu sei lá onde é que tem água, vai pedir água por aí, aqui não tem água não. Né? Aqui é só o coco gelado só, dá licença. Véio. dá licença. Meu que Eu quero a água do coco. Mas eu não tenho água do coco. Devolve <risos> meu dinheiro. Essa é a quarta vez que Devolve eu uso. Meu oh, oh, Devolve meu calma. dinheiro. Calma, calma. Devolve calma, calma. meu dinheiro. Calma, calma. Devolve meu dinheiro. Para, mulher. Você ah. tá doida, doida. Para, doida. Para, para. Para, para, <risos> para aí, meu pai. <risos> eu, eu não tenho, eu não vou dar. <risos> para, mulher. Para. Oi, João, tudo bom? João, hoje eu vou me exercitar, e eu preciso fazer alongamento antes disso. E eu vou querer ajuda. Almoço. Oh, moço, por favor, você pode me ajudar? Eu sim. Porque eu tô tentando me alongar, e eu não tô conseguindo deixar essa perna estirada. Tu me ajuda, por favor. Assim. Segura aqui meu joelho. É. é. Isso. É. Isso. Isso. Obrigada, tá? A minha amiga tá toda torta. Ajuda ela é? pra mim, por favor. Pode ir lá e só ajudar é. ela. É. Ô, irmão, valeu. Obrigado, cara. Tá rodando mão do nosso corpo. Que que O que, que é Você foi? Você falou que era sua amiga, moça? Eu não falei. Sua amiga, né, moça? Agora eu tô vendo o homem. O que? que, tá que, que tem? tá tirando? Você tá ficando doido? Ué, o que, que tem? Ah, sai fora. Pega meu. a mãozinha e coloca aqui. Da moço, moço, me ajuda aqui, por favor você pode me ajudar? sim, sim, posso é que eu tô me alongando e eu não tô conseguindo deixar essa perna estirada igual a essa tu pode segurar meu joelho aqui sim, pra posso. mim, por favor segura <risos> minha amiga tá fazendo tudo errado, ajuda ela pra mim, por favor é <risos> ô, irmão, valeu, velho, obrigado, mano <risos> Tava acomodando nas costas. Vem é cá, que não é pode ser. Pega aqui, Tem assim, que que ajuda ele. Moço, segura o joelho, só. Moço, você pode me ajudar, por favor? E mais uma vez, mais uma vez. É, eu tô tentando me alongar e não tô conseguindo, não. Não tô conseguindo deixar essa perna, essa perna reta. Hum, você como pode me ajudar? Segura aqui meu joelho, por favor. Sim. Não ah, deixa eu dobrar, ah, tá? Moça, ajuda a minha amiga ali, por favor, agora. Ela tá pior do que eu. Aquela ali? Isso. Pegadinha inédita no João Cleber Show. É, é, é. é, é música. Ô, irmão, valeu. Obrigado, mano. Você não sabe segurar o negócio, pô. É pra ficar com o joelho reto. Senhor, o coração senhora. Você não tá vendo que é ficar com, com o joelho reto, pô. pô? Você é louco, pô. Você segurou o um negócio é errado. Ele, moço. Ô, João, pra que tanta tecnologia? Se na hora que precisa do celular, ele não funciona. Roda aí. Me fazer um favor? favor. Meu, acho que meu namorado acabou de passar aqui com uma menina. Você tem um celular pra me emprestar? Rapidinho, pra, pra fazer uma ligação pra ele. Ah, não tem crédito, É rapidinho. Não, eu ligo a cobrar, não tem problema. Já até desbloqueou Seis já, né? O que vai acontecer? Ai meu Deus do céu! Ai meu Deus do céu! Esse homem <risos> Tá dando ocupado. Que, que viu? esse é, filho isso. da mãe você meu! Tá louca! O que, que foi? Você é que é celular você jogando no chão. Ai amiga, eu fiquei é, nervosa. É. Desculpa aí. Ai meu Deus. É assim outro, outro aqui, celular? Não, não, celular? não, não imagina, imagina. Tá não, não tenho nem dinheiro pra jogar comprar jogar um. um. Imagina, ah, imagina. Você viu seu celular? Cai meu celular! Então, aqui, ó. Seu celular aqui, ó. Aí, ó. Moço, moço. Moço, faz um favor para mim. Eu tô desesperado. Eu precisava tanto fazer uma ligação. É rapidinho. Esse, esse celular precisa desbloquear alguma coisa assim? Não? É só ligar direto? Você tem crédito, pelo menos? Não? Não tem crédito? Tem que ligar cobrar? Vixe, Maria. Vixe, só tá ocupado. Caramba, viu Essa... esse celular, eu tenho viu? Já tem que pagar o celular. Eu pagar o celular? Pagar por quê? Assim. Acordada, você me dá o um celular que não presta. Que pagar sim. Esse celular é seu, por acaso? Não, mas. Cadê <risos> o seu? Você não pegou? Você ah, aqui o celular pô. aqui o seu, aqui ó. É uma brincadeira ali, ó. Dá uma na câmera aí, ó.